Fala família TW, tudo bem? Hoje, né, nada como um dia após o outro, só que hoje foi um pouco diferente, vamos dizer assim. Ontem nós saímos com mais de 140 pontos de gain, pegamos aquela venda todinha aqui do mercado, pá, o mercado desabou. Só que hoje, se cumpriu o que diz a maioria dos livros de Price Action, né, alguns, né. Normalmente quando tem assim um candle muito forte, né, de, de, de ignição, vamos dizer, o preço tende a continuar. E foi o que aconteceu aqui, né. Lembrando que eu tô aqui no candle é, diário, né, Kendo diário, né, então hoje eu imaginei que, ah, imaginei assim por longe, né, eu fiquei, eu fiquei na minha, né, mas eu tava tipo assim na minha cabeça, pô, ele não pode romper essa mínima, essa era a minha cabeça. Por quê? Porque eu, se ele não rompesse essa mínima, ele ia tá tipo assim meio que respeitando essa zona de 50% aqui da Fibo, né. Essa fibra aqui referente a esses seis pregões né, seguidos, né? E ontem teve a correção, que foi um pouco mais, é, mais óbvio. Mas se ele ganhasse esses 50 aqui, para chegasse aqui e voltasse, eu sei que ele voltaria a subir. Eu imaginava que subisse pelo menos 50% aqui desse movimento aqui, ó. Entendeu? Mas ele não ganhou. Ele perdeu e ficou abaixo aí, mó tempão. Né? Mas.. Mas depois retornou, retornou. Agora tava bem para trás, eu tava sei lá uns 70 pontos, 60 pontos negativos. Né, Mas assim, tudo, é, vamos dizer assim, sobre controle, né? Vamos dizer aqui, né? O preço atual tá num 5311. Vamos só dar uma atualizadinha aqui. Vou botar aqui 5311, né? Já perdi aqui é 39 pontinhos. tô perdendo hoje quase 400 reais. É 5311. 5311 É, exatamente E hoje, eu, hoje vai ser um diário mais rápido, né? Até porque... É, como é que se diz? Até porque foi um loss <risos> Já são 6 horas da noite Eu quero encerrar minha operação E além de eu querer encerrar minha operação, né galera? Eu quero descansar, né gente? Eu quero descansar Eita porra Olha, pra você ver como eu tô com a minha cabeça voando, galera. Eu quero descansar. Você vê, você vê como eu tô com a minha cabeça voando. Eu abri duas ordens, gente. Duas ordens. Aqui vai estar tá 19, porque eu abri duas ordens, né? Mas, na verdade, aqui é 38 pontos negativos, né? Mais ou menos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, exatamente, é. 38 pontos e meio. Assim, né? Aqui é a operação do índice, aquela venda que eu fiz, né? mas é position, então não conta. Vamos contar apenas com o diário de trade que eu estou levando em consideração. Apenas os trades que eu faço diariamente ali no day trade mesmo puro. Abro a operação no mesmo dia e fecho no mesmo dia. Então fiquei negativo aí hoje. 385 reais. Dói. Dói. Mas assim é... a gente tem que procurar. É fazer operações onde a gente tem um risco retorno sempre melhor e mais positivo pra gente. Eu costumo dizer que a parte de gestão de risco ela é 90% do trade, né? só que às vezes eu penso, pô, mas a parte de emocional também é 90%, só que tipo assim, de 100% você não pode dar tanta importância a um ou ao outro. Né? Então eu prefiro levar em consideração que 100% do trade, 40-40. Né? <risos> 40 emocional, 40 gestão, 20 a parte técnica, que é muito importante. Inclusive, eu trabalho com operacionais que tenha é, uma parte técnica mais, é, vamos dizer assim, que seja mais fácil de executar, que não utilize muito o meu emocional. Eu sempre trabalho com operacionais assim, quem, quem me conhece sabe. Faço sim as análises, claro, é muito importante eu poder fazer as análises. Mas você ter um setup que te que te permita ter liberdade, né vamos dizer assim, para poder... Não ficar girando toda hora, assim, tipo, não, não te embolar, sabe? Um setup que te, te permita você. É... Vou dar um exemplo do meu. O meu eu abro uma operação por dia e depois eu vou acompanhando tal e observando o mercado. Então, assim, é uma operacional que eu digo que eu tenho uma tranquilidade, né? Eu acredito que eu tenho uma tranquilidade. Existe dia sim que eu intervenho nas operações e acabo que fechando a ordem, etc. Mas não só a maioria dos dias, são as minorias dos dias, né? São muito poucos dias. São dias, por exemplo, que... Ah, cheguei 30, 40, 50 pontos de gain. Aí, às vezes, eu quero zerar, tá ligado? Porque eu já vi muitas vezes chegar a 50 pontos de gain. E até o final do dia, o mercado voltar todo, todo na minha cara. Né? Todo dia na minha cara. Tipo, eu chego, Tipo, eu chegou por exemplo... Eu comprar o mercado pá... E depois, tu, voltar todo na minha cara. Já aconteceu isso, então... A gente meio que pega um... assim... Um traumazinho, assim, do mercado. E já aconteceu também totalmente, totalmente oposto, né? Então, assim, tem um setup objetivo que eu consiga é, abrir uma ordem, fechar, assim, tipo, com muita facilidade, sem precisar ficar usando muito a parte emocional, sem precisar ficar olhando pro ganho financeiro, ter uma projeção de risco já, já bem estruturada, mano, isso aí dá 10 passos à frente. Eu falo isso pra todo mundo, velho. Assim, todo mundo que eu conheço que tem resultado, todos eles, eles têm sim o seu operacionalzinho, cara. Eu sei que a gente tem a... Ah, eu sou grafista. Ah, eu trabalho com tape reading. Ah, eu não sei o que. Mas todo mundo tem aquele gatilho, cara. Todo mundo tem aquele gatilho. Todo mundo tem aquele gatilho. E eu chamo isso de setup. Tem gente que chama de outra coisa, mas eu chamo de setup. <risos> Agradeço a vocês aqui por estar assistindo